Finalmente vamos conhecer tudo sobre o novo Brawler, Bibi. Como será a gameplay dela, como será que ela bate, qual as novidades sobre a Bibi? Saiba tudo agora, aqui no canal Bruno Clash okay. E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área mais um vídeo pra vocês, galera, Sairam as novidades aí da Bibi, né? Novo Brawler do Brawl Stars. Também tem aí skins pra vocês. Tem muita novidade modo retrô aí, o, a temática retrô do Brawl Stars com muitas mudanças, skins novas, muito legais as skins. E é claro, a implementação de um novo Brawler, a Bibi. Totalmente diferente de tudo que tem hoje no jogo e com certeza algo muito top Vocês vão gostar da utilização dela, a gameplay dela tá muito top, tá diferente e vai dar trabalho Quer saber mais? Bom, vamos começar então assistindo um pequeno vídeo que a Supercell, o Brawl Stars trouxe pra gente Pra dar aquela pimentada e a gente volta falando mais e trazendo a gameplay, bora lá Aí aparecendo nesse vídeo que foi lançado Inclusive mostrando em certo momento A Bibi ali rapidinho Só uma imagem E depois a gente vê o Buu voando E todo mundo perguntou o que que arremessou o Buu pra longe Agora a gente vai entender tudo O que que arremessou o Buu pra longe Neste vídeo It's time for another Brawl Talk And welcome to Retropolis In this new update we are getting a new Brawler New skins and a completely new environment I'm Danny And I'm Frank Let's get right to it So Frank Could you tell me what this Retropolis is all about? Retropolis is an entirely new area in the world of Brawl Stars. You will see a lot of leather jackets, fast rides and neon lights. Besides a few familiar faces, there will also be a new one. So what do we know about this new Brawler? So what we know about the new Brawler is that her name is Bibi, and she's badass girl with her trusted baseball bat and she's gonna wreak havoc on the battlefield. So how about her game mechanics? So, unlike other brawlers, she has a little something extra. She has three swings with her baseball bat, but if she's not using any of them, there's a small extra bar which charges. If that bar is full, her next swing also knocks back enemies. And if you want to learn more about her, keep an eye out for videos from your favorite brawl youtuber. And we heard you! Now you can try BB right away in the training cave as soon as you update your game. So let's talk about skins. So Frank, what do we have? With Retropolis, we're going to release three new skins. That's going to be Hot Rod Rock, Road Rage Carl and Baking Sail Barley. And last but not least, a shout out to Canada. Two years after the soft launch over there, we're also going to release Maple Barley. So, Danny, what about maps? We are getting this completely new environment for Gen Grab, Bounty and Heist called Pool's Diner. It's where all our leather jacket brothers hang out. Fun fact. Did you know that many of our maps are made by you, the community? And this update is no exception. And we are also bringing back some classics. But that's not all. We're also going to have balance changes, some new objects for maps, and something Trickshot on Reddit will be very happy about. Clubmail! So that's it for Brawl Talk, and get ready for Metropolis. And if you ever want to get Ryan back, you better hit that subscribe button. Bye, guys! Frank. Where is Ryan? you know. É, meus amigos, muitas novidades. A gente viu aí algumas coisas muito legais, skins. A do Cal pra mim tá muito top. Acho que ela e a do Barley canadense tão lindas, mano. Tão lindas mesmo. Mas é claro, todo mundo queria falar da Bibi. Então eu separei para vocês aí a parte da Bibi. Cara, é um taco de beisebol na mão da Bibi. Bibi é um personagem dos anos 80 e né, retrô. Tudo a ver com esse tema, inclusive E ela tá muito diferente de tudo que a gente conhece Ela tem ali três rebatidas, né, como a gente viu Mas ela tem uma barra aí Embaixo da barra de poder de batida ali que ela tem, que é aquela barra amarela Se essa barra estiver cheia Na primeira batida que ela der, ela joga pra longe como ela jogou ali o carro, agora a gente viu Então tá cheio. olha o que ela fez, ela bate em tudo ali Os três balas foram pra longe, ou seja Além de tirar mais de metade ou metade da vida, ainda joga pra longe o Brawler adversário, isso daí é um dano muito forte O Super a gente ainda não ficou sabendo rapaziada, mas olha, é como eles disseram Quer saber mais sobre a Bibi? Fica de olho no seu Youtuber Brawl favorito, essa é a ideia Então, quer saber mais detalhes sobre a Bibi? Tem coisa ainda rapaziada, só posso falar isso Tem novidade, tem o Super dela, então fica ligado, porque o negócio vai ser top rapaziada Bom, é isso, um vídeo muito curto hoje, mas pra deixar vocês a par de tudo que tá acontecendo, uma revisão até agora, uma, uma revisada em tudo que aconteceu até agora, pra podermos pular aí a etapa e mostrar a Bibi no próximo vídeo, se tudo der certo. Então é isso, galera, tamo junto, não esquece, se inscreve aqui no canal, pra não perder o próximo vídeo, que é mostrando eu jogando com a Bibi. Beleza? Então é isso, rapaziada, tamo junto, é nóis, muito obrigado, um abraço a todos, fui!